Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse curso de Arquitetura Básica. Você que trabalha com Revit, é iniciante, estudante, você que trabalha com AutoCAD e de repente está mudando para o Revit, está tentando se adaptar, estranhando, porque é diferente do AutoCAD, né? Então eu vou mostrar para vocês como trabalhar. Bom, essa é a tela do desenho, tá? Essa é a tela que a gente trabalha para fazer o desenho. Aqui que a gente faz o projeto para que eu vou fechar aqui para poder explicar do zero pra você, vou fechar esse aqui, ó, nível, o que que é nível, essas coisas, tá? Então aqui são os projetos que eu abri, aqui tem modelo, template, o que que é template, né? o que é isso, a arquitetura, o que que é isso, né? o que vem a ser? Eu vou deixar no link da descrição aí do, do, do, dos materiais para você, uns materiais, é uma pasta, tá? o link ele tem uma pasta, tem ebook, esse aqui é o material que eu dou no mini curso, tá? Mas o que eu quero que você preste atenção? Isso aqui é template. Bom, está escrito template estrutural. Eu vou mudar o nome lá no sistema só para o template 2019, 2019. Tá? Arquitetura e estrutura, na verdade. Vou mudar o nome lá para isso. É... Porque é para arquitetura e estrutura esse template. Tem o 2019, o 2018 e o 2020. Se você está com o REST 2020, você vai carregar o template 2020. Qualquer um dos três funciona no REST 2020. Se você usa o REST 2019... O 18 e o 19 servem para o 19, só o 20 que não, porque ele está superior ao 19. E se você usa o Revit 2000 e 19, 18, você vai usar o template 2018, tá bom? O que, que faz o template? Eu vou explicar para você daqui a pouco. Voltando aqui para o Revit, então assim, ó. É, aqui o meu está um pouco diferente do teu, é, os arquivos que eu tenho aqui. Se você for novo, aqui também vai mostrar isso aqui, ó. novo. Tem uns modelos, modelo estrutural, hidráulico o teu talvez não esteja assim, porque o meu modifiquei aqui. O teu deve ter é, mecânica, estrutura, arquitetura, alguma coisa assim. Se você clicar em arquitetura, esse é um template, tá ok? Esse é um template básico, é um modelo que vem, vem do, do Revit para você fazer projetos de arquitetura. Aqui você tem que carregar famílias de portas, janelas, um monte de coisa, tá? Porque, porque não tem nada, então você tem que inserir e ir carregando essas famílias, tá certo? É, o que que, qual que é a diferença de um template, de um template estrutural de arquitetura? Bom, é, o, é que o estrutural, ele vai ter as plantas para você fazer a tua estrutura aqui. Esse, essas plantas aqui, ó, planta de piso, planta de forro, é, se eu quiser inserir planta estrutural que nesse mesmo projeto, eu posso inserir, tá? Tem como. Com o tempo você vai entendendo, tá? Isso aqui tá tudo aqui em vista, ó. Aqui você tem as plantas aqui, ó, planta estrutural, ó. Se eu quiser inserir o nível 1, nível 2, o que é esse nível 1 e nível 2? Olha aqui, ó, planos estruturais. Então agora nesse template eu posso fazer tanto projeto estrutural quanto arquitetônico, tá certo? Mas o que é nível 1 e nível 2 nesse caso? Tá, eu já vou explicar na aula seguinte para você o que é isso, tá? Na próxima aula. É, antes de iniciar paredes. Mas... Bom, eu vou explicar para você esses itens aqui de, de nível já, e daí na próxima aula a gente iniciar um parede. Bom... Aqui em elevações, você tem aqui um leste, seria esses, esses símbolos aqui. Esses símbolos aqui é como se fosse uma vista, uma câmera apontada para o desenho, um desenho que estivesse aqui no meio. Eu já vou colocar um para vocês verem. E aqui você tem vista leste, norte, oeste e sul. Tá? Então, é, seria como se eu tivesse, ó, se eu clicar nessa aqui, por exemplo, ó, clicar com o botão direito ou dar dois cliques aqui na pontinha preta, Melhor clicar com o botão direito, assim ó, ir para a vista em elevação. Ó. Ele, ó, vista leste, isso aqui, tá vendo? É como se estivesse olhando agora na lateral do desenho, ok? Ou clicar aqui é a mesma coisa, tá certo? Aí o que é elevação? Bom, elevação simples, nível 1. Imagina que você vai desenhar a casa. Aqui seria o piso, aqui seria a laje dela. tá Inicia aqui a base, aqui é o final. Então, esse é o nível, quer dizer, a altura, o pé direito... Aqui, você está olhando, pô, mas 4.000, 4.000 o que? Aqui está em milímetros. Se fosse em centímetros, estaria 400. Se fosse em metro, estaria 4. E como que eu mudo isso? É só você digitar o N. O N aqui, ó, linear, a unidade que eu vou trabalhar, a unidade de área, de volume. Só a linear que está em milímetros eu vou mudar. Hoje em dia, arquitetos usam metros e centímetros, né? Porque cotas maiores que 1, um, ele vai fazer 1 um metro. É, cotas menores que um metro, tipo 90, ele vai fazer em centímetros, ok? Então, por exemplo, assim, ó, deixa eu mostrar só para você ver melhor, mostrar exemplo, né, nível 1, um. eu vou pegar uma parede aqui, ó. arquitetura, parede, tudo tem atalho, tal tá? aqui, ó, clicou em cima aqui, tem ali, ó, WA é atalho de parede, então se eu vier aqui, ó, que aqui, digito WA, eu pego o comando parede, opa, WA, se não pegar no primeiro, faz novo. WA, eu vou fazer uma parede aqui, ó, Tá? Só cliquei, dá um s e sai do comando. Agora eu vou fazer uma cota. Ó. Aqui, ó. Olha essa cota aqui. ó, Ela é em metro, né? Por quê? Porque ela é maior. Agora aqui está pegando só o centro da parede. Como que eu mudo aqui? Ó? Aqui está dizendo linhas centrais. Eu quero pegar faces da parede. Ó. Olha, cota menor que o um metro está fazendo em centímetros. Tá? Isso... Agora se eu mudar aqui a unidade, ó. o n aqui mudar simplesmente só para metro aí ele vai cotar em metro ó. aqui por que foi zero aqui porque na cota que o N, a as casas decimais eu deixei zero casa decimal então você vai pegar se tiver um metro inteiro eu vou dar duas casas decimais ele vai fazer 0,20 lá para mim olha aqui tá vendo então esses são detalhes da construção outra coisa que você vai observar aqui ó Olhando no nível aqui, ó, que eu a parede, olha a altura que ficou lá. Nossa, muito alto, né? Aqui você controla a forma que você vai exibir. Deixa eu mudar, fazer mais uma aqui, ó. Também eu vou fechar esse nível 2 aqui, vou deixar só o nível 1. Um. Vou dar um comando WT. Eu vou ver duas vistas agora, ó. Ele organiza. Mas como assim WT? O que é isso? Se você fecha aqui, ó, ele fica uma vista só, certo? Se eu abrir aqui, ó, leste, eu tenho duas. Eu quero exibir as duas telas. Então, aqui em vista, você tem aqui, ó, vista lado a lado. O atalho WT. Cliquei, tá vendo? Ficou as duas vistas. Perfeito? É, aqui, assim, você. A forma de exibir, detalhe alto, também realista, sombreado, forma que você quer exibir a sua parede. Aqui eu tô vendo ela de, de frente, assim, mas se eu, se eu pegar aqui, ó, nessa vista, nível 1, desenhar WA, uma nova parede aqui, assim, ó. Ó, ele vai formando. Mas você deve estranhar, pô, mas por que que tá indo tão alto, né? Por que, que não está na altura do nível 4, ali, 4 metros? Por que está tá tão alto? Quando eu desenhei a parede, eu não especifiquei é, a altura dela. Eu só falei a base. Eu não disse a altura, ó. Restrição superior, não tem, ó. Até a altura a tá 8 metros. Então, ou você muda a altura aqui, eu vou mudar para é, 3 metros, ó, você ver, ó. 3 metros. Aí vai ficar abaixo, é uma parede só que eu selecionei, né? então você não tá vendo que tá lá atrás, né, aquela do lado. Vou selecionar todas, tá? Ó, apertando CTRL, selecionei todas. Então, aqui ao invés de dizer a altura, a restrição, a altura aqui, ó, desconectada, não tá mostrando nada porque tem alturas diferentes aqui. Vou colocar 3 metros de volta, opa, clica aqui, digita 3 e dou um aplicar. Olha, toda a minha parede tá com 3 metros de altura, tá? Se você quiser conferir, é só você vir aqui e ver, aqui, ó, tá? Mas, o que, que é o correto você fazer? Você selecionar as paredes, tá? Selecionar as paredes, e quando você... Aqui tá pegando a cota também, tá? Mas aqui, ó, eu vou selecionar a parede. Ui, meu Deus, peguei. Quando você tiver dificuldade de selecionar, faz assim, ó, seleciona tudo aqui, ó. E aí você vem em filtro e desmarca a cota, só a parede, tá? Para você pegar as propriedades da parede, dá um OK Aqui eu digo, ó, conectar a recessão superior. Ao invés de dizer altura, eu falo que ele é conectado a um nível, nível 2. Aí ele vai ficar na altura do nível. Então sempre que você mexer aqui, se você alterar o nível, se mexer no nível aqui, ó, pode ser arrastando, ó, a parede vai junto. Tá certo? Ou se eu mudar aqui, ah, meu pé direito, opa, fiquei errado. Sempre você clica no nível que você quer deslocar. Esse aqui, por exemplo, ó. Eu quero... nível, tá, tá dando um problema, só um pouquinho. Clique de volta. Clica no nível, ok? Ali é a cota que eu fiz, não é a cota do nível, eu estava pegando errado, tá? Então, quando você clicar no nível, ele vai mostrar a altura, 2, você clica aqui, ó, e você digita 3,5, 3,5, entendeu? Se tivesse em centímetro é 350, aí você muda e a parede se eleva automaticamente. E se você quiser desenhar um, um, um, um fazer uma parede no nível superior, como que você faz? Bom... A gente tem que fazer um novo nível aqui em arquitetura ou estrutura. Aqui você tem os nível ó, nível. Eu vou fazer um próximo nível aqui, tá? Perfeito? Ó, nível, é o meu nível 2. Aqui esses nomes você pode mudar, tá? Ui, eu cliquei na naqueles, eu sempre clico assim, ó. Tem um, aqui quando você clica no nível aqui, vou te tirar um Ctrl Z só para você ver. Aqui ele tem um, tipo um Zzinho ali, ele quebra, tá? Você clica aqui, ele quebra, faz essa quebra aqui. Tá. Então, o que acontece? Aqui eu fiz um nível. Esse nível aqui, ó. Tudo que você criou aqui, criei o nível tá azulzinho, ele aparece aqui também, ó. Plantas de piso, ó. E na estrutural também. Tá? Se eu excluir aqui, ó, deletei aqui, ó. Ele está dizendo que as vistas aqui vão ser excluídas. Ok. Ó, já sumiu aqui. Tá certo? Então, eu vou pegar de novo o nível e vou fazer aqui, ó. Tá certo? Fiz. Perfeito? agora, Aqui também se diz, qual que é a altura desse, sempre você clica naquele que você vai movimentar. Porque se você clicar nesse aqui, ó, e mudar a cota, é, é o de baixo que vai se deslocar e não o de cima, tá? Então aqui, ó, esse aqui, vamos supor que esse aqui vai ser é, 2.9, 2.9, 2.90, tá aí, ficou 2.90. Aí você quer desenhar a parede já no nível 2, então aqui, ó, aqui ficou nível 4, por quê? Porque eu criei o nível 3, destruí. E o próximo nível que ele cria é na sequência do nível anterior. Então aqui você, esse nível aqui, ó, você pode renomear clicando aqui ou vindo aqui, ó. Botão direito, renomear. Só que se você renomear aqui, ó, ó nível 3. Tá vendo aqui, ó? Sim. Se você renomear ali assim, ele está dizendo assim: ó, deseja renomear os níveis das listas correspondentes, quer dizer, esse nível 4 estrutural e os um outros, sim. Você vai renomear tudo. Se eu falasse não, ele ia ficar aqui com nível 4 e nível 3. Nível 3 e nível 4. Tá? É, beleza. Então você vai pegar uma parede, parede. Aqui, deixa eu pegar aqui no nível. Agora veja só: você vai desenhar uma parede, né? Parede, parede arquitetônica. Mas em qual nível você vai desenhar? no Nível 1? Não. Eu estou desenhando no nível 2. Então, você vem aqui e abre o nível 2. Ah, mas eu queria enxergar as duas telas. W, T, ou vai lá em vista e clica. Aí, agora, presta atenção. Agora eu estou desenhando aqui a parede, a parede arquitetônica. Quando pegar o comando, perder, você perdeu. Ó. E outro detalhe, parede. Ó. Você não tem a opção só de linha para fazer parede. Tá? Você tem a opção de retângulo para fazer parede. Olha aqui. ó por que está passando o nível 3? Olha aqui, eu estou dizendo o nível 2 realmente, está iniciando, mas está passando, por quê? Deixa eu dar um Ctrl Z. Porque quando eu peguei o comando aqui, eu deixei uma aqui, parede, eu peguei esse aqui, ó. Eu não disse a altura, ó, está de novo, está não conectado. Aqui você tem que dizer a altura, tem que dizer que vai ser conectada ao nível 3, ok? E aí, quando você começar a fazer a parede aqui, ó. Olha, ele está fazendo lá do nível 2, que é o nível que eu estou trabalhando aqui. E esses níveis aqui sempre podem mudar. Por exemplo, aqui, ó. Nível 1, um, você resolve chamar de nível térreo. Renomeia, escreve nível térreo. Nível 2, renomeia. Escreve nível superior. Nível 3, escreve cobertura, alguma coisa, sei lá. Beleza? Se você quiser fazer um nível inferior para fazer terreno, você pode fazer também, tá? Tá? Lá tem uma aula de topografia sobre terreno que eu mostro essa parte de terreno também. Na, nas partes de, de estrutura também eu faço arquitetura, algumas vezes aí você consegue ver. Perfeito? Esse é o primeiro ponto. Isso aqui eu estou no template básico do Revit, ok? Mas o que eu quero mostrar para você? É, aqui você não tem tabelas de quantitativo nada. Você tem que criar tudo, quantitativo de parede, de porte, janela, tudo mais, perfeito? Na aula seguinte eu vou mostrar para você alguns detalhes sobre como fazer esses, como, ter esse quantitativo usando o template. Nós vamos fazer o desenho usando o meu template, o template que eu dei para você. Tá? Então tá, Então você entendeu o que é template. Template é uma planta, é um, eu peguei esse, esse modelo padrão e transformei em, um, em uma base para eu fazer meu projeto, para facilitar, para agilizar, eu não perder muito tempo. É, e como que salva esse projeto depois que eu estiver pronto? Tá, Terminei o desenho, como que eu salvo? Como que eu vou salvar isso aqui? Bom, só vim aqui, arquivo, salvar como, projeto. Não modelo. Modelo é para você fazer é, um template. Aqui é projeto. E aqui você vem aqui, dá o nome do teu projeto, a extensão dele no CAD é DWG, aqui é RVT, ok? Então, dá o nome que você quiser, meu projeto, por exemplo. Tá? E aqui em opções, você marca, cria backup automático. de segurança, ele cria 20, eu acho que tem mais. Eu sempre uso 3, tá bom? E você dá OK. E aí você escolhe a pasta que você quer, a pasta Meus Documentos, tá? Salvar. Ele vai salvar. Já tem lá esse nome, mas é só porque eu usei pra usá-lo. E salvou. Você pode fechar, né? fechar tudo aqui, ó. Arquivo, fechar. Fechou. E quando você vier aqui, o último projeto que você abriu vai estar aqui. Ou você pode abrir um projeto. Vai lá na pasta documentos, meu projeto, cadê? Tá, meu projeto aqui, ó. E ele já cria um backup, dê? Meu projeto. É de segurança, porque se der um erro no arquivo original, você tem... E você continua fazendo aqui. Tá, Sempre aqui. E por que planta estrutural aqui? Porque quando eu quiser fazer a minha estrutura aqui, Tá? Inserir pilar, viga, essas coisas e tá. tal. Beleza? Na sequência, nós continuamos, mas aí eu vou usar o template. Vamos começar a mexer com o template. Certo? Até a próxima.